O 17º Simpósio de Segurança do Navegador Amador aconteceu em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. O primeiro dia foi de mar. Embarcados nos avisos de instrução Guarda Marinha Jansen, Aspirante Nascimento, Guarda Marinha Brito e no navio Patrulha Guajará, os participantes aprenderam várias técnicas de sobrevivência no mar como a utilização de pirotécnicos e fumígeno, lançamento e abertura de balsas salva-vidas, resgate de homem ao mar, demonstrados a partir dos navios e também pela aeronave UH-12 da Marinha do Brasil. Nós que temos embarcação, né, a gente não conhece profundamente é, é, a própria operação né, do barco, e todos os, os cuidados que a gente tem que ter com a embarcação, né, toda a segurança. Estou levando muita coisa boa daqui, dessa experiência. Eu tenho um marinheiro, quero que meu marinheiro conheça profundamente toda a segurança, tudo o que eu aprendi nessa, nessas aulas que tive hoje aqui foi muito interessante. Após toda a parte prática, os cerca de 86 inscritos conheceram através de palestras o trabalho desenvolvido pela Marinha para garantir a segurança no mar e a soberania do nosso país além de trocar experiências com outros navegantes amadores. Desmistifica um pouco uh, aquele papel repressivo da Marinha dos Mares e, e valoriza muito mais o papel da Marinha educadora, no sentido de mostrar as normas, as regras que deverão ser seguidas, de fazer treinamentos juntos com a, essa comunidade náutica que está aqui reunida em Ilha Bela. E tudo que os alunos aprenderam nesses dois dias de simpósio é colocada à prova hoje, no último dia, quando eles realizam os exames de arraiz, mestre e capitão amador.